Porém, são bem parecidos com o movimento de rotação da Terra. Mas vale a pena aqui a gente conversar sobre a translação desses planetas e como isso afeta a forma que nós enxergamos eles aqui da Terra. Todos eles giram ao redor do Sol, mas cada um leva um tempo diferente para dar essa volta. Por exemplo, enquanto a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, Mercúrio faz isso em apenas 58 dias terrestres.